Oi, não importa quanto tu consegue juntar por mês Se é 30 reais ou se é 300 Tu já deveria ter começado a investir o teu dinheiro Então hoje eu vou te mostrar os 5 motivos porque tu deveria ter começado a investir ontem Motivo número 1 um É porque se tu não fizer isso agora Você do futuro vai se arrepender bastante Motivo número 2 é porque quanto antes tu começar a fazer isso, mais cedo os juros vão começar a trabalhar ao teu favor pra aumentar a quantidade de dinheiro que tu tem investido. Motivo número 3 é que tu não vai querer depender única e exclusivamente da Previdência Pública quando tu quiser se aposentar. Vai por mim. Já deveria estar pensando numa outra forma de garantia da apontadoria. Motivo número 4 é porque quando tu guarda o teu dinheiro na poupança, todos os meses tu perde um pouco do poder de compra que esse dinheiro tem, em função da rentabilidade da poupança ser menor do que a inflação. E o motivo número 5, que é o que eu mais gosto, é porque tu tá perdendo de saber o que é abrir a tua conta na corretora todos os dias e ter mais dinheiro do que tu tinha ontem, sem ter que fazer nada. É literalmente o teu dinheiro trabalhando para ti. Então esses foram os 5 motivos de porque tu já deveria ter começado a investir se tu gostou, eu quero pedir pra tu deixar um curtir aqui e enviar pra um amigo teu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!